eu resolvi fazer o curso ano passado quando eu estava passando por uma depressão profunda e eu não via mais beleza na vida então através da Cibele que já tinha feito o curso ela é minha colega de trabalho ela me convidou para fazer o curso e na verdade foi um aulão que eu fiz um dia inteiro de imersão nas técnicas do curso e eu simplesmente me apaixonei porque eu saí de lá, eu entrei de lá totalmente triste e deprimida e eu saí de lá muito alegre e muito feliz vendo a possibilidade de poder voltar a sorrir, né? E, então eu decidi que eu faria o curso, ano passado não foi possível e esse assim, ano eu não consegui iniciar no módulo 1 em março e assim, o curso é maravilhoso né, através das técnicas do curso uh, a gente aprende, eu aprendi a ressignificar todas as minhas tristezas, todos os meus traumas e uh, chegar ao ponto de conseguir transmitir isso para as pessoas de uma forma lúdica e brincando, né, que é o mais importante e me divertindo com isso, então é um processo muito transformador né, que me auxiliou muito e me auxilia muito também no meu processo de terapia. Eu estou aprendendo a, a superar e encarar a vida de outra forma, de uma forma mais leve, mais alegre, mais divertida e hoje eu já consigo, eu aprendi a sorrir dos meus fracassos, achar graça e não só sorrir, mas também gargalhar, com os meus fracassos e com situações nas quais eu me vejo totalmente constrangida. Quando eu me dou conta, eu acho a maior graça e acabo gargalhando.